Opa, seguinte, spoiler do addon de NPC, que vai sair talvez essa semana, mas provável que seja semana que vem. Porque eu ainda tô fazendo umas coisas aqui, umas alterações, que vai ser bastante interessante pro pessoal que gosta de customizar com skin e tal, E melhor ainda para quem faz servidor com esses addons de NPC. E bem, as alterações que eu tô fazendo é na parte de custom, que você customiza e tal, tipo assim... Eu alterei bastante como ela é feita, eu não vou entrar muito em detalhes nisso aqui agora, porque ainda não está pronto. E bem, o que teve de novo, que eu fiz, por enquanto é só um diálogo diferenciado, aqui tem Diálogo e Interface e tem o Trap. Aí o Default é aquele padrão do NPC, e tem o Server Form, que eu acabei de adicionar, e ele tem umas opções muito da hora. Aí com ele você cria botões infinitos, né? Tipo assim, pra interface e tal. E tipo assim, quando você for abrir essa interface, ela vai aparecer assim. Cadê? Deixa eu mostrar a configuração dos botões. Ah, aqui estão os botões, aí eu posso configurar eles. E tipo assim, pode ser um pouco complicado pra quem não entende disso. Teste. Aqui dá pra definir a imagem, só que eu não vou botar a imagem. E aqui... A gente tem as mesmas coisas que tem no script, por exemplo, player.run command async. Sei A. E aqui, quando eu coisar, ele vai executar um comando em mim. Essa opção estava na versão 5.7 que eu acabei só soltando lá no Discord. Aí, tipo, pra quem tem de, de script de Minecraft, vai dar pra dar uma brincada muito legal. Tem umas functions aqui pra facilitar. Por exemplo, PRTP e tal. Tem a UI start também. Que você coloca o ID da UI. Por exemplo, essa daqui. Cadê? Essa daqui tem o ID de default. Aí assim que eu der o UI... Calma. Assim que eu der o UI start... Default. Salvar... Aí quando eu botar aqui pra clicar no botão, ele vai abrir a interface de novo e é isso, ele... você não sai da interface. Enfim, isso aqui é um spoiler bem rapidinho, eu não cheguei a botar tanta coisa nessa versão. Eu tô mais trabalhando nessa parte do... da custom, pra você poder botar infinitas customizações. E é isso, é um vídeo bem curtinho, daqui a pouco eu boto o download dessa versão pro pessoal alpha Test lá no Discord. E antes de eu postar, eu vou tá postando lá no Discord primeiro e tal. Dá uma passada lá. Isso. Bye.